Bem, vem. Porta. vem, vem. Eu o parque. de morto. Bota bota a, é. a Bota aí, me... tá o essa. Bota aí, bota essa. Bota aí, bota essa. Bota aí, bota essa. Bota aí, 3, 2, 1 vai Tem até do lado morto, mais um, mais um colado. Segura o cima. Peguei vidro. Boa. Mais um pra CT. Boa. Nice. Morto. Tá. Guys, I tell you, we kill them all! Só mais um. c quatro morto. Dependente. Eu fora. Eu fora, Eu fora. Eu fora morto. Yes, yeah, sir. No. Passou, passou vermelho aqui. Estou na porta. Morto. Tô na Mais uma montanha. Tá. Está vindo pra cá. Tá. Tá. Querendo plantar, guys, plantando. É. Começa lá embaixo. Eu vou jogar de cima da caixa de começo. Mais um baby. Mais um. Vamos lá. Tirado. Fora morto